Fala rapaziada, mais um The Watch no Canadá começando para vocês, e eu estou aqui já em Vancouver, neste friozinho que está fazendo hoje, 9 graus, como vocês podem ver, tá um puta sol, mas está fazendo frio, porque estamos chegando no inverno aqui em Vancouver, né, então, lembrando que o inverno aqui começa, né, no final do ano, ao contrário do Brasil, que é no meio do ano, então, então para começar, esse vídeo a gente começou gravando várias imagens para vocês, desde a hora que a gente saiu do Brasil, vocês vão ver aí a gente arrumando nossas coisas, nosso apartamento lá em São Paulo, inclusive, deixar um Beijo enorme pra minha mãe, que ajudou a gente nesse período que a gente ficou no Brasil, esses seis meses, oito meses que a gente ficou no Brasil. Emprestou um apartamento pra gente. E aí a gente tem lá o vídeo da gente devolvendo o apartamento, arrumando as coisas, se preparando pra viagem. E também um pouquinho de como que foi a nossa primeira semana aqui no Canadá, né? Aqui nós temos a mala da Paula, que ela não arrumou ainda. Essa bagunça que tá aqui. A gente vai levar também essa malinha aqui, né, Cissa? Você vai junto pro Canadá, né? Senta! Senta, isso menina, deita, deita, deita, deita, <risos> fila da puta. Cissa, deita, deita, deita, deita. Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui a gente tem os lixos que a gente tá tirando. Essa mala é a minha mala mais importante da minha vida. Por quê? Nessa mala eu tenho meu drone, eu tenho meu Playstation 4, meu Xbox, meu Nintendo Switch, meu 3DS, todos os meus eletrônicos e games estão todos nessa mala. Então essa é a mala mais importante, eu sempre faço seguro pra essa mala, eu sempre boto em um monte de plásticos e etc, porque essa mala aqui é uma das mais importantes da minha vida. Aqui é uma mala só de roupa, e aqui são roupas sujas que a gente precisa lavar ainda, que beleza. Aqui a gente tem troços da Paula, olha aqui, coisas da Paula, coisas da Paula, malas da Paula... Um monte de coisa da Paula, cadeiras da minha mãe. Ah, dá trabalho, hein? Dá trabalho, hein? Olha essa mala cheia de tranqueira, velho. Amor, dá oi aos meus telespectadores. Ai. Nós vamos ir embora, amor. Nós estamos indo embora. Tá aí. Não me filma. Não me filma. Vai ser a Tataruga Ninja com esse negócio nas costas. Já era cama. Armário. Bagunça, os meninos levando as coisas embora. Vai, Corinthians! É o vlog da despedida, mãe. Tchau! Vamos embora! É o quê? Minha mãe é quê? quer. Aí a gente veio aqui comendo Dom Camilo, que é bom pra caramba. Olha só. Que delícia, hein? E você, Henrique, vai ficar com saudade de mim, Henrique? Oh. Bonitinho. E aí, Murilov? Hum. Você tá triste que eu tô indo embora, cara? Não. Tá feliz, né? Por que tá todo mundo feliz que eu vou embora, cara? Você é chato. Nossa, que absurdo, eu sou um cara mão legal. Uhum. Eu sou super legal, cara. Uhum. Pra quem tá vendo o vlog aí, ó, Twizy São Paulo continua, filme forte. Não dá pra ver aqui, que beleza, tá no espelho. Filme forte, São Paulo, o Murilo vai tocar aqui pra gente. então aí que quiser falar de intercâmbio sim. agora, fala com o Murilo. Amigo, eu sou legal, tá? Aquele vídeo era só brincadeirinha. <risos> o pessoal ficou chateado com você depois de ver aquele vídeo. Chateado, nossa, uma galera que me xingou, fiquei triste. O povo te xingou, não xinga o Murilo, não mais Tá, mandem mais perguntas <risos> inteligentes que eu faço mais. E São Paulo, vai ficar aqui todo mundo, que beleza. Né, Maísa? Sim, sim. Nossa nova contratada. Olá, agora temos mais uma pra ajudar vocês aqui também. Rafinha. O Rafa vai pra Itália, vai passar um mês na Itália, né, Rafa? Boa. Aí depois volta. Vou lá, depois eu volto. Dá um salve para seus aí. clientes. Isso aí, gente. Dezembro, mas ó, vou estar tá no WhatsApp também no não Isso aí. Quem precisar, manda mensagem com a gente. Muito bom. Né? Chegamos no aeroporto e vamos embora, né, sogrinha? Vamos embora! Eeeeeee! Tchau, tá, Vamos embora? Nossa. Só se a gente for junto! Ano que vem vocês estão lá! Se Deus quiser! A Sandra vai! Eu não... Todo vai. mundo veio dar tchau! A avó! Ai, pai, Deus <risos> te lembra Bora, Henrique, vamos com a gente! Fábio, dá tchau lá! Vamos! Vamos fazer um filho único de novo! Vamos fazer Bora, Fábio, com a gente! <risos> Vamos, André, com a gente Cissa Cissa, se comporta, hein, Cissa Passear Cissa, ah, agora ela resolveu comer Agora é do jantar, né, bebê Sim, Gente, tá deu tirando. tudo certo com a Cissa, viu? Ela tá tirando os grãozinhos que então ela não gosta Né, amor? Tá e aí, meu amor, você tá animada? Tô... Tô, tô, tô tô chorando Você tava chorando porque sua mamãe tava aqui, né? Porque sua mamãe começou a chorar e aí você começou a chorar e todo mundo chorou, minha mãe nem chora mais tá bem, que nem fala assim, Né, bebê? <risos> Cara, eu vou tanto embora que minha mãe nem chora mais Na primeira vez ela chorou aí... Na segunda vez É, meu pai ainda tava vivo, então a primeira vez que eu fui embora meu pai tava vivo, ele me levou no aeroporto E foi a última vez que eu vi meu pai E aí a gente chorou Mas minha mãe nunca mais chorou depois disso eu, inclusive, nem mostrei pra vocês, né? Mas eu tô com o uniforme novo da Twizy já. Olha que bonitinho, gente. Agora tá todo mundo de polo. Então, quando vocês forem conhecer o pessoal do escritório de São Paulo, vai dar tá todo mundo assim, ó, bonitinho. É bom que vocês estejam usando o uniforme em São Paulo. Eu já falei milhões de vezes, mas eu vou falar de novo, porque algumas pessoas vieram perguntar de novo. Então, galera, nós estamos indo pra Vancouver, não porque a Twizy São Paulo fechou, não porque a Twizy Austrália fechou, mas porque estamos indo abrir a Twizy Vancouver. Tá tudo funcionando, as três empresas, relaxa. A ideia por trás disso foi justamente poder ampliar o mercado de intercâmbio para a Então a gente trabalha agora com a Austrália, com o Canadá e com mais outros 18 países. Então esse é o terceiro passo que a gente está dando da expansão da empresa mundo afora. E para quem não viu o nosso vídeo ainda, dá uma olhada lá no canal, a gente falou sobre o nosso visto de trabalho, a gente conseguiu um vídeo de trabalho pela empresa, pela Twizy, então estamos muito gratos ao Canadá por causa disso e muito felizes que depois de quase um ano e meio a gente está conseguindo embarcar para o Canadá com o nosso visto liberado. Chegamos em Toronto, ou Toronto, finalmente, depois de 9 horas de voo, estamos aqui para pegar a conexão para Vancouver, olha a minha cara de acabado, né, vamos pegar a conexão para Vancouver agora, Consegui sair para fumar, ah, e tá um frio da porra, olha isso, tá frio. <risos> Chegamos em Vancouver, olha como é que está o tempo nessa cidade, fomos bem recebidos pela chuva de Vancouver já. Acabou um pouco eu mostrar mais pra vocês a cidade aí, mas chegamos, estamos sãos e salvos. Ok, vamos lá, continuando a saga de chegando em Vancouver. Como vocês podem ver, tá frio e tá chovendo, e eu já fui comprar um chip de celular, já tô com 4G funcionando, tô indo pegar meu SIM number, vou fazer um vídeo explicando sobre isso. E eu tô andando porque aqui não tem Uber e o Lyft parece que não funciona também. Eu tô andando na chuva, tentando fazer as coisas o mais rápido possível pra não ter que se preocupar depois. E dando rolê pra cidade, né? Lugar bonito, velho. Vancouver. Finalmente, estamos aqui. Já fui lá na Tweezy, já vi como é que é o prédio, não entrei ainda, mas aqui depois eu vou fazer vídeo pra vocês, tudo isso aqui também. Então, gente, pra quem tá chegando agora no meu canal, eu sou o Thiago Deotti, CEO, dono da Too Travel Canada, Australia and Brazil. Então, trabalhamos com intercâmbio para mais de 20 países, a gente trabalha agora com o Canadá, que é um dos nossos principais destinos, Vancouver e Toronto e mais uma porrada de cidade legal para você conhecer. Curso de inglês, college, universidades, co-ops e tudo mais que vocês precisam para poder vir para cá, estudar, trabalhar, viver quem sabe migrar para o Canadá, vamos fazer bastante vídeo também com as galera aí para falar sobre migração para o Canadá também, que eu sei que você está pensando em vir para cá e não quer ir embora. Então, ó, se você quer vir para cá também, quer estudar, manda e-mail para a gente aqui no info, arroba, ou no site www.twizintercambio.com barra orcamento, sem o seu cedilha, e a gente vai falar com você, o nosso time de consultores lá em São Paulo e na Austrália e aqui no Canadá vai entrar em contato com vocês para poder definir o seu futuro neste país maravilhoso e em qualquer país que você queira ir também, beleza? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!